Olha, aos 19 anos de idade, Bill Gates escreve o primeiro código da Microsoft, do Windows. Aos 26 anos, publica-se a teoria da relatividade por Albert Einstein. Aos 23 o discurso do método é escrito por René Descartes. Uh, Elon Musk, com 20 e poucos anos, já quer lançar o homem para Marte. Eu consegui escrever meu livro com 26 anos sobre memorização, a teoria da memorização. E veja só, é, Dias Toffoli diz que um jovem de 25 não tem condições de assumir um cargo de magistrado Porque não tem maturidade Maturidade, senhor ministro Não é uma questão de idade É uma questão de experiência, de estudos, de dedicação De profundidade Quem estuda, se dedica e quem conhece Tem condições, sim, ok? Vamos valorizar nossos jovens Porque são eles que irão cuidar do futuro do Brasil Das pessoas mais velhas, ok? Bom final de semana Comenta aí, concorda, discorda com o ministro Comenta aí e sucesso pra você Bom final de semana